Vamos ao nosso Tips Talk, hoje com o Artur Moura Queiroz, que é psicólogo de formação e decide aplicar a psicologia à área do trabalho, à área social e à área organizacional. É fundador e CEO da Alento, empresa que presta consultoria diretamente às pessoas e às organizações em questões como orientação vocacional, outplacement, placement gestão de carreiras gestão de pessoas. E, por isso, hoje vamos falar de desenvolvimento pessoal e profissional. Arthur, bem-vindo, obrigada pela sua participação. Começo exatamente por perguntar o que é um plano de desenvolvimento pessoal e profissional e qual a sua importância para uma organização. Obrigado, Susana, pelo convite. É um gosto estar convosco aqui na TIPS. O plano de desenvolvimento pessoal e profissional dentro de uma organização ou dentro de um sistema de gestão de pessoas é uma ferramenta estratégica e muito prática também de uh, trabalhar o desenvolvimento da pessoa dentro da organização é uma ferramenta alimentada por diferentes canais pode ser um sistema de avaliação de desempenho pode ser um sistema de feedback uh, faz parte também de um sistema de avaliação de desempenho normalmente ou como gosto não sou eu e outros autores de chamar um sistema de gestão de desempenho, não tanto a uhum. avaliação, para traz um bocadinho aquela carga, aquela conotação negativa, castigadora da avaliação de desempenho, uhum. e, e, e refiro isto porque o Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional, ou um Plano Individual de Desenvolvimento Pessoal e Profissional do colaborador, tem isso com intencionalidade, uhum. que é uma melhoria contínua, uma lógica de crítica construtiva, melhoria contínua, fazer com que a pessoa se sinta alinhada com a própria organização que haja uma intencionalidade no processo, uhum. que se entenda não como um conjunto de desejos da empresa ou da pessoa, mas como um conjunto de pontos que foram diagnosticados e que se percebeu que é importante ser evoluído. Podemos estar a falar de competências, podemos estar a falar de, da parte formativa, da parte académica mais especificamente, Podemos estar a falar do desenvolvimento de um potencial específico da pessoa para alguma área. Certo. Não há limites naquilo que é a perspectiva de desenvolvimento dessa pessoa. E é um plano, este plano de desenvolvimento pessoal e profissional é um processo recente? É um processo que já existe há algum tempo? Como é que ele está, no fundo, a ser adotado também nas organizações? Qual é a sensibilidade do Arthur relativamente a esta questão? Eu diria que acima de tudo, atualmente, tem uh, tido uma prevalência muito maior porque mudou a forma como as organizações olham para as pessoas. Se calhar começámos por aí, agora olham para pessoas e hoje percebe-se que a pessoa tem um papel central dentro da organização. Até a expressão mudou, não é? Tudo? Até a expressão mudou, não é? Já mudou várias vezes ao longo das últimas <risos> décadas, não é? E agora a gestão de pessoas está mais em voga e, e está precisamente para tirar um lado mais uh, mecânico, uh, mais… Para humanizar de, mais, para não Para humanizar é? mais uh, as organizações, e porque a, a pessoa passou a ter uma voz ativa dentro daquilo que é a sua própria gestão pessoal de carreira. Certo. Uh, também mudaram os modelos de carreira, não é? Certo. Hoje em dia não é de uma forma tão linear como era antigamente e por isso hoje em dia há um olhar e um ouvir ativamente, a chamada escuta ativa, não é? De um modo muito mais detalhado aquilo que as pessoas nos têm a dizer. Exatamente que ferramentas é que existem hoje, Arturo, para motivar as pessoas, para as ouvir de uma forma consistente ao longo daquilo que é a jornada de, um, de uma pessoa numa organização? Isso é um ponto muito, muito relevante, porque, efetivamente, para ouvirmos as pessoas temos que, temos que criar espaços, uh, momentos, para que isso aconteça, mas, acima de tudo, é importante criar uma cultura organizacional uh, que tenha como substrato o ouvir o outro, o estar atento ao outro, Sim. o considerar o outro, não é? isso não se faz por aplicar um sistema de um modo frio, uh, objetificado diria, na forma como como é colocado perante uh, as pessoas. Isso tem a ver com a cultura, com os valores da organização e, por isso, se é uma organização que se preocupa com o outro genuinamente, que há uma consideração pelo outro, é no dia-a-dia -dia que é. isso se faz e não é apenas três em três meses, ou 3 em seis meses, ou de ano em ano, é no dia-a-dia o que não implica que não haja na mesma momentos formais de avaliação, que não haja na mesma uh, a entrevista de relação de desempenho de x em x tempo, mas ao longo do tempo deve haver um feedback contínuo E porque, no fundo, as pessoas também tendo essa, essa cultura inerente têm um entendimento diferente deste processo, não é? Não como uma ferramenta isolada, mas conseguem percepcionar o propósito. E isso é muito importante, Artur certo? Sim, a, a intencionalidade traz significado ao que é feito no dia a, -a dia. Claro. E por isso, se eu executo uma tarefa de um modo mecânico, rotineiro, ela pode trazer algum grau de monotonia, determinada altura. Agora, se eu atribuo um significado àquilo que eu estou a fazer é, é provável que haja uma motivação maior associada a isso. Portanto, um sistema de incentivos deve ser feito muito de acordo com o perfil, com a necessidade de cada um sim. e não de uma forma padronizada, é isso? Sim, sim, sim. Porque, porque essa... as motivações são intrínsecas uhum. e por isso Uh, o meu dia-a-dia, -dia, no meu dia-a-dia -dia, são diferentes coisas que me vão motivar em relação ao meu colega do lado. Isso não significa que não exista uma base, um, um, um sistema uh, que tem, de modo transversal, um conjunto de ofertas que agregam valor ao bem-estar da pessoa no seu dia-a-dia. -dia. Mas, para além disso, tem que haver o tal cuidado do um para um, do olhar do modo individual e respeitando a tal singularidade ou as idiosicrasias de cada um nessa perspectiva. Também é importante isto ser visto como cultura e não meramente como uma ferramenta ou como um, um momento estratégico de gestão de pessoas, para quebrar um bocadinho uma ideia que eu tenho ouvido ao longo dos últimos anos, muito referida, que é estes programas são muito centrados nos chamados elementos de alto potencial. Uhum. Mas verdadeiramente todas as pessoas têm um papel relevante dentro da organização, porque, se isto for cultural, não é um programa dirigido especificamente para os elementos de alto potencial. Uhum. É dirigido para todas as pessoas, independentemente do quadrante que elas ocupam na matriz de talento daquela organização. Uhum. E, e essa questão uh, da, da matriz de talento, uh, deve verdadeiramente ser bem trabalhada numa lógica de aumentar esse potencial, porque, no fundo, todas as pessoas têm o seu valor e têm o seu potencial. A grande questão é como é que nós trabalhamos esse potencial de uma forma positiva e construtiva, não é? E como é que promovemos um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, por parte do colaborador, que pode surpreender o próprio e a organização. Certo. Quantas vezes, ao longo da minha carreira, já observei pessoas que achavam, por exemplo, que nunca na vida iam ser lidas e que tinha um potencial tremendo para isso, mas alguma coisa ao longo da sua vida as convenceu de que não. E depois, quando sujeitas à oportunidade, revelaram-se excelentes profissionais com excelentes capacidades nessa nessa área. Por vezes uh, há um fenómeno de rotulagem, né? a pessoa chega a uma organização, fez uma entrevista, foi criada uma primeira impressão não é sobre aquela, aquela pessoa, como uh, foi criada a primeira impressão, é criado um primeiro rótulo, ou seja, uma certa nada expectativa em relação àquela pessoa, depois parece que todas as ações e convites são decorrentes dessa primeira impressão e por isso é que é tão importante que estes momentos sejam contínuos e não seja de X em X meses ou de X em X ano em ano, não é? E ver a pessoa como capaz de se transformar. Eu hoje sou isto, mas amanhã posso ser uma coisa completamente diferente. Exatamente. Eu hoje gosto disso, amanhã posso gostar de uma coisa completamente diferente. Mas esse diferente. despertar é trabalhado, não é? E esse despertar deve ser e trabalhado. E essa é, é, que é a grande função também de um plano de desenvolvimento pessoal e profissional, certo? É um sinal óbvio, não é? Está aqui uma ferramenta, não é? Que tem como objetivo evoluídos. A pessoa tem uma mensagem muito clara que estão preocupadas com a minha evolução ela podem não saber como fazer e aí entra depois a política de gestão de pessoas, não é? Que deve ter, de meu um ponto de vista como algo primordial, o centrar-se no indivíduo, na pessoa. E também aquela lógica que de facto as pessoas desenvolvem as organizações, mas obviamente as empresas também têm esta lógica de desenvolver as pessoas. Mas falávamos aqui sobre ouvir as pessoas e a importância de ouvir as nossas pessoas, e eu perguntava exatamente neste âmbito como é que o Arthur, sendo psicólogo, trabalhando consultoria, falando diretamente com as pessoas, tivemos aqui um contexto pós-pandemia em que claramente mudou a relação das pessoas com o trabalho uhum. e a própria relação entre as pessoas, entre uhum. as equipas. Uhum. Como é que as pessoas estão do ponto de vista da saúde mental? Como é que está, de facto, esta relação delas com as empresas e entre as próprias pessoas, Artur? Bem, tem saído vários estudos e tem sido amplamente noticiado. Ainda agora, esta semana, se assim, não expresso também, se me falha a memória, uma, uma entrevista com o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses a falar dessa questão. Da, do impacto da saúde mental na produtividade das, das pessoas, das organizações. Também já se percebeu que houve um impacto negativo da pandemia naquilo que foi a saúde mental das pessoas, mas também houve coisas boas como uma maior sensibilidade para a saúde mental. Noto que hoje, cada vez mais, não é estigmatizado, por exemplo, o burnout. Ainda é, uhum. mas já há uma sensibilidade maior para se perceber a relevância disso naquilo que é a saúde do, da pessoa e naquilo que é também o papel de uma organização na promoção de locais saudáveis de trabalho. E a organização aí tem um papel importante, promover locais saudáveis de trabalho. A pessoa também tem um papel importante, que é interpretar isso certo. E, e acreditar nisso. Sem dúvida. Porque pessoas saudáveis produzem mais e produzem melhor, não é? E de acordo com a sua perspectiva, aquilo que é o, o, o bem-estar das pessoas desta forma está mais acautelado, não é? Portanto as pessoas também têm essa sua valorização uh, pessoal relativamente ao equilíbrio entre o lado profissional e, profissio e pessoal mais clarificada. Portanto, as pessoas hoje estão determinadas em viver a sua vida com este equilíbrio uh, mais sustentado, não é, Artur? Sim, fala-se muito nos últimos anos de work-life balance, uhum. né? eu costumo brincar a dizer que a palavra, a expressão não está muito correta, deve ser só life balance. Né? <risos> não é quase uma contradição em relação ao que pretendo defender, porque efetivamente as pessoas começam a olhar de um modo mais holístico para, para, para si próprias e significa que conseguem ver-se de modo integrado uhum. uh, e não por compartimentos, uh, trabalho, casa, é impossível fechar uma gaveta e abrir a outra, tudo está interligado de algum modo, porque se eu não estiver bem na minha dimensão pessoal vai ser difícil eu estar no meu melhor a nível profissional e vice-versa. E, e por isso é que é tão importante que se veja o trabalho como uma parte integrante e gratificante da vida. Agora, tem-se falado muito na semana de quatro dias, não é? Há inclusive um trabalho a ser certo. feito pelo Governo nesse sentido, um projeto que vai agora… Um projeto piloto, um piloto, sim. E, e é curioso que eu ainda… pode ter acontecido, mas eu não ouvi ninguém falar de uma coisa que é… O, como é que fica o tempo disponível para as pessoas conviverem? Isto é, a minha preocupação, não enquanto líder de uma empresa, mas hum. enquanto colaborador de uma empresa, é eu gosto, eu adoro conviver com os meus colegas. E esta ótica do eficiência máxima, não é? Por isso vamos focar no trabalho, acho, e Equipas isso, e de isso, alta isso, rentabilidade... E por isso é possível ter... diminuir a carga, a carga horária e, e eu, eu gosto dessa ideia. Tanto que... tanto que o candidatei. <risos> mas acho que é importante e certamente eles terão pensado nisso, ainda não chegamos a essa fase, mas acho que é muito importante garantir que todo o caminho que foi feito até agora, com iniciativas de team building, com iniciativas de promoção de o um relacionamento interpessoal entre intra e inter equipas dentro de uma de uma organização, fomentando melhores canais de comunicação horizontal, vertical, diagonal, que tudo isso que não se vai perder certo. na ótica de produtividade máxima para termos mais tempo só para a vida pessoal ou só para a vida social é, é importante que haja estes equilíbrio de facto, sendo que o work-life balance será sempre uma coisa diferente pessoa para pessoa. Isso é importante ter em conta também, ou seja, uma empresa que queira promover uma cultura do work life balance, mais uma vez não pode olhar para isso de modo de padronizado ou standardizado, padronizado. porque isso depende de pessoa para pessoa. Sem dúvida. E, e desse ponto de vista, Arthur, o que é que mudou aqui? Hoje o um modelo de gestão de carreira é o mesmo de há uns anos atrás? Mudou muito, mudou muito porque antigamente os modelos de gestão de carreiras dentro de uma organização, eram, acima de tudo, um, lineares na sua progressão, verticais e lineares na sua, na sua, no seu desenho Exato. original, muitas vezes não meritocráticos, uh, muitas vezes as pessoas ascendiam pelo número de anos que estavam no determinado cargo uh, e não diretamente relacionado com as competências que desenvolveram e com aquilo que entregam à organização, Uh, muitas vezes fechados sobre si próprios, na perspectiva de pouca flexibilidade, pouca elasticidade, ou seja, tens este caminho, não é? Hoje em dia temos modelo, como não é hoje em dia, temos há muito tempo, mas praticado mas, de uma forma cada diferente, vez mais. Modelo em Y, modelo em W, ou seja, modelos, modelo docrático, modelos que, que nos permitem uh, respeitar mais uma cultura, até matricial, em termos organizacionais, mais horizontal em termos organizacionais e como é a mobilidade, ou seja, as pessoas olham para a organização e não há só um caminho, há várias coisas que podem fazer, as pessoas podem desenvolver-se mais no perfil técnico, ou de liderança, ou de gestão, ou misto. Essa é uma questão ah, muito interessante, Artur, porque, porque existe um estigma outro. de que liderança é liderar pessoas, é liderar uma empresa e, de facto, este estigma não é bom. Nós podemos verdadeiramente olhar para a liderança porque há líderes de opinião, e sim. esses líderes de opinião não estão a liderar pessoas ou não estão a liderar empresas, simplesmente adquirir um conhecimento gigantesco em determinada área conseguem liderar uhum. a sua opinião. Portanto, este estigma também deixou de existir, não é, Arthur? Espero que sim, nós sabemos que um dos principais fatores críticos do sucesso nas organizações é a competência de liderança, nomeadamente as FIAS Intermédias e sabemos também que é um dos principais problemas das organizações são ou é a falta de competências de liderança nas fias intermédias e não só e, por isso, apostar nas lideranças das fias intermédias e de topo também é algo fundamental porque eles são influenciadores, efetivamente, dúvida, uh, dos demais, não é? uh, Eu, no meu trabalho até com clientes individuais, noto isso também, ou seja, as pessoas têm muita dificuldade em conhecerem as suas competências uhum habituaram-se a elencar um conjunto de competências que acham que o mercado valoriza de algum modo, mas quando eu lhes pergunto, então, evidencia a competência? Dê-me um exemplo que evidencia essa competência, tem imensas dificuldades. Uhum. E tem imensas dificuldades, muitas delas, porque vivem de um modo reativo. Os dias são muito parecidos uns com os outros, eu faço este conjunto de tarefas, mas não penso sobre a intencionalidade, não é? Não atribuo intencionalidade ao que estou a fazer, e então não tem histórias Faltam histórias Sim. para evidenciar essas competências e sabemos que um, um dos fatores preponderantes na cultura organizacional é, são as histórias. Uhum. Que histórias é que são contadas dentro desta organização? E por aí nós vemos muita organização, que histórias são contadas. É muito interessante, não tinha pensado desse ponto de vista, mas sim, a história também significa toda uma experiência, não é? Sim. E, e, e ter algo para contar, de facto, é, traz, traz essa evolução uh, intrínseca. É, é, é uma perspectiva muito interessante. A, a perspectiva da gestão de carreira, de facto, Percebo claramente que, que tem hoje uma base muito correlacionada com a meritocracia. Uh, isso faz toda a diferença. É importante porque as pessoas também têm essa consciência de que aumentar o seu uhum. nível de competência, este conhecimento uhum. está obviamente intrínseco. Traz também hoje uma, uh, uh, uh, um critério adicional que não existia, que é esta necessidade de que é muito importante. Qual é o meu o impacto que eu trago uh, à organização e esta visão uh, é, uhum. é, é muito interessante? Mas, como é que, Arthur, você acha que empresas com uma dimensão muito pequenina, que nem uhum. sequer se calhar têm um, um diretor de recursos uhum. humanos, como uhum. é que eles podem implementar uhum. este tipo de estratégias, estes modelos? A maior parte das empresas que eu conheço, mesmo já a médias empresas, não têm um departamento de gestão de pessoas. Tem, no máximo, um departamento de recursos humanos na perspectiva mais administrativa ou financeira, eu diria. Certo. Não é? Processamento salarial. Coisas é... desse género, exatamente. É de a gestão de pessoas. É algo que parece que só está ao alcance de quem tem uma, uma estrutura grande, com um departamento grande, implementar-se um sistema de gestão de pessoas complexo, que tenha uh, diagnóstico organizacional à cultura, ao clima, à satisfação, à comunicação, que tenha os de funções feitos, que tenha um manual de funções, que tenha... Uh, um sistema de avaliação de desempenho, que tenha um sistema de incentivos, que um sistema de formação interna, que um sistema de out Uma pequena empresa tenha, já estará… Ou seja, quem, quem ouvir isto de, tudo pensa… pensa não, jamais não é pensar, vou conseguir… Não. E na realidade, se calhar não é o ideal fazer isto tudo, mas é importante terem algumas bases sólidas. Mas a implementação não é fácil, Artur, e se calhar também vale a pena dizer que podem precisar, no fundo, de recorrer em outsourcing a empresas Sim. que podem perfeitamente dar apoio desse ponto de vista Sim. ou até colocar a máquina a funcionar que depois entra em, em processo Sim, uh, fluido pelo conhecimento que adquirem, porque muitas empresas não têm o conhecimento necessário para colocar também esses processos uh, em ação. E, poder pedir ajuda a empresas, poder recorrer uh, a outsourcing nesta matéria também é provavelmente uma boa é um sugestão. Ponto, é um ponto fundamental, não né? Eu costumo sempre falar das empresas em três grandes vetores, não né? O know-how, a gestão e as vendas. Uh, quando existe know-how e vendas, normalmente cresce, não necessariamente é bem gerida. Uh, quando há falta de competências de gestão, começam-se a sentir as fragilidades uh, da própria organização. Qual é que é a intenção de uma empresa como a Lento, e há outras, como é óbvio, muito bem cotadas no mercado e que fazem um excelente trabalho certamente também, é, acima de tudo, trazer autonomia à organização, ou seja, nós fazemos bem o nosso trabalho se deixarem de depender de nós. Com certeza. E por isso o objetivo é levar este know-how à organização, levar as ferramentas, levar os processos, adaptá-los à realidade específica de cada organização, por isso uma estabilização de desempenho não vai ser igual para uma empresa de três ou de 13 ou de 30 ou de 300, tem que ser adaptado à realidade da organização, mas que existam os bons princípios das boas práticas, não é, da gestão de pessoas, isso é o fundamental. E depois é progressivo, à medida que vai evoluindo a organização, vai tendo capacidade de adicionar outras ferramentas que também não são todas precisas quando a empresa tem uma determinada dimensão. E agora falando uh, uh, sobre a questão uh, daquilo que é a gestão de pessoas, para fechar a nossa conversa, Arthur que tendências é que identifica aqui no futuro próximo, que conselho prático daria às empresas uh, neste âmbito que é a gestão de pessoas, naquilo que se aproxima, naquilo que de facto é, é, é pedido às organizações. Gostava de deixar aqui a mensagem o objetivo não é instrumentalizar, nem colocar as pessoas num sistema uh, e reféns desse sistema, não é? Tudo isto que eu disse, tem como intuito ou intenção final melhorar as condições de vida, de trabalho, a qualidade no dia-a-dia, -a, -dia, a, a motivação, o ambiente o laboral, o clima organizacional, se quisermos dizer deste, deste modo, consolidar a cultura, garantir que a pessoa tenha uma boa experiência, o objetivo é esse. Senão, se não, se só isto isolado, ah, sistema disto, sistema daquilo, sistema daquilo outro, ficamos com a sensação que estamos a aprisionar as pessoas dentro de um conjunto de regras, dentro de um conjunto de, de ferramentas eh, que nós deixam, que têm pouco espaço para, para a mobilidade, Exato. o objetivo é o oposto, Não é? Para nós entendermos as vantagens destas ferramentas, nós temos que deixar de pensar que o tal modelo, fora ou é o uhum. E o que eu noto por vezes é que as ferramentas evoluem, mas a mentalidade continua a ser a antiga. Uhum. e por isso é fundamental que as organizações evoluam na sua mentalidade e os próprios agentes de mudança também. Se a intenção não estiver alinhada com aquilo que é as boas práticas de gestão de pessoas, com uma componente ética e deontológica também uh, presente em todos os momentos e sublinho isso, numa altura em que se fala tanto de saúde mental e que não anda, tantas empresas e organizações numa corrida ao ou ouro de algum modo novas plataformas, mais isto, mais aquilo, é muito importante garantir que tudo cumpre com os preceitos éticos e deontológicos na aplicação de avaliações psicológicas, e psicossociais, nomeadamente. E por isso é importante que as organizações estejam receptivas a, e é muito importante que os ditos agentes de mudança utilizem as ferramentas de hoje com a mentalidade de amanhã. Não, com a mentalidade há décadas. Não é? Sem e por isso se nós mudarmos a mentalidade, <risos> certamente vamos de encontrar Essa aquilo é base, que as organizações também. precisam. Sim. Tendências. Cada vez mais ver a pessoa como algo individual, como algo que é diferente uma da outra. A vaga pode ser a mesma, mas as pessoas são diferentes. Que estão na mesma vaga e por isso merecem uma atenção diferente. Dá mais trabalho às lideranças, as lideranças têm que, têm que, têm que investir mais tempo em cada uma das pessoas, mas também ganham muito mais à frente, Porque elas ficam mais autónomas, ficam mais satisfeitas, mais motivadas, mais autodeterminadas no seu dia-a-dia -dia e, e a fazerem as coisas com a tal intencionalidade, tal propósito que a Susana falava uhum. no, no início, e a partir daí as ferramentas e os sistemas estão todos ao nosso serviço e isso é uma mensagem muito importante. Qualquer organização que queira evoluir, que veja qualquer ferramenta, qualquer sistema como estando ao seu serviço e nunca ao contrário, não tenha essa necessidade, não é? e, e aqui também, como é óbvio, um apelo a cada vez mais as organizações percebam a importância do papel dos psicólogos nas organizações. Sem dúvida. Arthur. Muito obrigada pela sua participação, Arthur, foi uma conversa extraordinariamente interessante para nós entendermos o que é um plano de desenvolvimento individual e profissional, qual a importância, que ferramentas hoje existem, como devemos e podemos trabalhar a cultura, os valores, para que tudo isto aconteça de uma forma fluida, natural, genuína, o quanto isto é importante para o sucesso das organizações. Obrigada também a si que nos está uh, a ver neste momento, resta-me desejar-lhe uh, tudo de bom e não perca o próximo Lipstock.